Talvez falei pra vocês que ia voltar com esse canal, não falei? Então aqui está a volta desse canal. Eu tava aqui refletindo sobre uma coisa e eu falei, eu vou gravar um vídeo. Já eu tava no Clube da Luta. Se você não sabe o que é o Clube da Luta, você pode clicar no card aqui em cima e ir pro canal da Elora assistir o vídeo que a gente fala sobre isso. E aí eu tava conversando com a Mandy e com a Thay, sobre formas de ganhar dinheiro, sem necessariamente precisar trabalhar pros outros. Contei pra elas que na época do Publicamente, a gente não tinha dinheiro pra arcar com as despesas do site. E o que a gente fez foi ir pra Paulista vender brigadeiro. No fim do dia, quando a gente foi contar grana, a gente viu até que passou um pouquinho do que a gente precisava de fato pro site. E aí, meus amigos, a Time falou a seguinte frase. É foda, né? Porque conforme você vai crescendo, você vai tendo vergonha de fazer essas coisas. E a minha cabeça fez assim... Pff. Porque é muito fato, cara, a gente cresce e começa a ter vergonha de fazer as nossas coisas, de fazer o nosso rolê para ganhar o nosso dinheiro. A estrutura da nossa sociedade ensina pra gente, desde que a gente nasce, que, que bom, eu vou crescer, eu tenho que arrumar um emprego, ficar oito horas preso dentro de um escritório e você só pode ter lazer aos fins de semana. Você abre mão de várias coisas da sua vida pessoal pelo seu trabalho, é infeliz, mas Deus me livre vender chocolate no metrô. E gente, vamos combinar que isso não é motivo de... de vergonha nenhuma, cara. Olha a liberdade que você tá tendo. Você faz os seus horários, você segue as suas regras e você se move para fazer o seu dinheiro, cara. E quando você percebe que fazer o seu dinheiro depende exclusivamente de você e da sua disposição, tu começa a enxergar as coisas de outra forma. Como eu sempre digo, é planejamento, gente. Não tô falando pra você largar o seu emprego agora e vou despirocar e vou fazer o meu rolê. Não. Se planeje, sabe? Guarde dinheiro. Cara. Gente, sério. Ai, gente, se eu soubesse que guardar dinheiro era tão importante há dois anos atrás, eu já teria uma economia muito boa hoje. Mas guarda dinheiro, cara. Qualquer, qualquer 50 centavos, um real que você guardar, é lucro, porque é um dinheiro que você não está gastando e você tem ali de emergência, entendeu? Então você pode se planejar para abrir o seu negócio. Ou você pode começar a levar o seu projeto pessoal em paralelo com o seu trampo, sabe? Talvez você tenha que voltar para o meio corporativo uma hora na sua vida, por, sei lá, bodeei do meu trampo ou preciso de, um, de uma renda fixa todos os meses porque eu não consigo viver com renda variável. E aí tudo bem, né? Ou o seu trampo pode dar muito certo de primeira e você nunca mais tem que trabalhar para os outros. Olha que maravilha. A presta bem atenção no que eu vou dizer agora. O mundão tá aí, ó. Cheio de possibilidades pra gente arriscar, pra gente aprender com os erros. A gente tem que se permitir. E quando você se planeja, você não precisa ficar preocupado com a conta de luz que tá vindo. Porque você se planejou, entendeu? Você tem uma graninha guardada pra esses imprevistos. E era isso mesmo. Qual que é a conclusão desse vídeo? Sabe aquele projetinho pessoal que você tem aí, que você procrastina pra fazer? Então, você vai tirar ele agora do armário. Agora, nesse exato momento. Vai lá. Pegou? Então, agora você vai desenhar um plano de ação para botar ele em prática. Ok? Ok. Obrigado de nada e até o próximo vídeo.